I don't want to sing a song to right. you baby You know The place is burning down o Outro dragão aqui na área para desta vez mostrar pra vocês Ele Deixa eu botar para ele virar aqui O drone épico O Mars Mars épico Pra quem não conhece o Mars Tem uns um vídeos meu aí Que eu já mostrei ele Como é que funciona ele Ele e junto com outro aí no caso, foi até o meu, meu robôzinho, o meu aliadozinho mecânico. No caso, esse Mars, ele faz parte da série Aliado Mecânico. Ele tem uma skill própria, que eu descobri depois de uma certa cilada que eu me meti. E o outro robozinho tem também uma skill própria, que é um míssil teleguiado. E no caso, o míssil teleguiado, aquele míssil teleguiado, também serve para aquele Xbox, é Xbox Boys, Xbox, que é uma navezinha também, que é da série do Aliado Mecânico. Esse é o Mars, vamos lá galera, esse aqui, vamos treinar aqui, no caso, essa conta aqui, não liguem, é uma conta nova que eu fiz do zero E eu fiz essa conta pra simplesmente lembrar meus tempos de Mars, já que minha roupinha, meu traje biológico voltou <risos> Olha a bunda, bunda grande da porra pra quem lembra de mim no Mars, era famoso para usar esse traje então resolvi fazer uma compra, né? aproveitar esse dois por um, aproveitar que eu tava com um dinheirinho sobrando eu vou, vou comprar esse toto to to to to to to to to. e como eu queria testar esse Mars e já tinha testado antes a versão MK1 e já vi que é muito poderosa que a MK1 eu já tenho uma noção de como funcionava Eu Peguei essa mk essa, esse época assim na vista e disse logo: Esse época vai ser apelão, meu velho. Eu vou comprar. Que geralmente as versões MK3, como meu robôzinho MK3, né? Ele é muito apelão, tá ligado? Aí o caralho, imagina se eu tivesse um, um Mars MK3 também seria apelão. Tão quanto esse, esse, esse, esse, esse bichinho. Eita, cara, aí, o som parece que tá saindo errado. Não, tá certo. Pronto, galera, vamos lá. Ele é amarelinho porque ele é épico. Olha ele falando com a gente aí. Ó. E vou deixar ele aqui, o mesmo esquema que eu fiz com o nosso dronezinho aliado mecânico, o robozinho. Vamos ver. Vamos ver se ele é poderoso agora. Ó, dois hits. No level 1 ele tá matando com dois hits. Isso é muito bom, galera, porque como ele ataca muito mais alvos ao mesmo tempo tá ligado ele é muito mais poderoso do que meu robô tá vendo ó tá vendo? ele ataca alvos muitos alvos ao mesmo tempo isso é bom ele matar com dois tá vendo ó level 1 ó o que, que ele tá fazendo Ih, cansou trabalha porra eu resolvi comprar ele galera, então eu resolvi fazer uma conta do zero, porque assim, essa conta minha, serve para testar coisas que eu não posso comprar mais na dragoa, porque fica sobre essa linha, tipo, arma mesmo, tá ligado, tem algumas armas que eu não compro na dragoa, porque porra, por mais que eu seja para fazer vídeo e testar, a dragoa é tá de arma que eu ia comprar só para ela ficar guardada. Esse aliado galera, esse no caso meu robôzinho, ele tá sem skill nenhuma, como é uma conta nova eu não tive chance de pegar skill nenhuma com ele ainda, então não link ele está tão fraco assim, em relação ao, ao outro né, mas vamos lá, eu vou ativar um, porque aqui amanhã é... sempre foi deixar um e ficar pro outro lado, vendo o dano dele é muito alto já, level 1. Um. O outro level 1, um, eu me lembro que ele gastava mais ou menos uns... Ih, cara, ele cansa muito rápido. É melhor botar esse aqui logo aqui, porque assim já... ó pega aí, tá Parece um... Um, neutri... um neutrino rifle. Fica pegando em área, né? tipo, ele atira em uma pega em tudinho. Ele é bem poderoso, galera. Aparentemente, você acha que ele é fraco, mas é porque o outro, o meu outro, você achava que ele é mais poderoso. Porque o outro era atirar. Ele tinha concentrado, concentrava em um alvo só. Ele dava muito dano. Mas esse aqui é em vários alvos, tá ligado? Tá vendo? Até três, ele pega. Três. Três em três. Eita, cara, eu esqueci que ele não tem aquela lufada de energia. Então vai complicar. Ih, melhor correr ali. Ops. Ah, matei. mas ele é um bom drone para teve não vão se enganando não que... e o, o, o meu dronezinho lá, o outro ele é level 12 de habilidade esse aqui eu nem comecei a pai né, a habilidade dele Vamos ver como é que ele queira dano isso aqui, ó. Ah, queira dano bom. É, queira dano bom. E é isso galera, como não tem muita coisa que mostrar aqui nesse vídeo, vou ficar por aqui, já que era simplesmente pra mostrar como é que ele é nível 1. E valeu galera, até o próximo vídeo.